A Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. A doutora Denise Tiberio vai ressaltar a importância da odontologia neste processo terapêutico. A odontogeriatria pode melhorar a qualidade de vida do paciente portador de doença de Alzheimer, como também da sua familiar, o núcleo familiar onde esse paciente está inserido pois situações como dor, insatisfação com a cavidade bucal, o paciente se torna agressivo, pois ele não sabe exteriorizar o que está sentindo. Assim sendo, quando houver uh, rejeição de mudança de alimento, rejeição de alimentos sólidos que eles estão acostumados a deglutir, dificuldade de dormir, pois deitado, um foco de infecção exacerba mais a dor, Agressividade na hora do banho, onde o calor, a temperatura quente também exacerba a dor. Aumento de agressividade, certamente o paciente está com algum problema na cavidade bucal e não sabe exteriorizar. A doença de Alzheimer é uma doença onde há um longo período para que se tenha um diagnóstico preciso e conciso. Assim sendo, para que se possa nortear um tratamento futuro onde a doença evolui e dificulta a abertura de boca do paciente, é importante que se tenha uma radiografia panorâmica quando há uma suspeita. O tratamento odontológico é dividido, na verdade, de acordo com a fase em que se encontra o portador. Assim sendo, existe um trabalho de prevenção de cada fase, inclusive numa fase pré-diagnóstico. Na primeira fase da doença de Alzheimer, o paciente, na verdade, ele tem uma grande perda da memória. Assim sendo, o um trabalho de prevenção pode ser feito e deve ser feito sendo se oferecendo sempre uma escova de dente ao paciente. Pois, se tiver dentro da memória dele, memória passada, que ele mantém uma higiene bucal escovando constantemente, o fato de só oferecer a escova já é suficiente para que o paciente higienize a sua própria boca. Não há necessidade do cuidador fazer este procedimento. E a mesma coisa acontece quando há um hábito desse paciente ir ao consultório dentário, porque ele permite que o profissional com habilidade, devidamente capacitado, aborde de uma maneira tal que faça uma prevenção dentro de um consultório dentário. Não há necessidade de um outro tipo de procedimento. Na fase intermediária, o paciente também pode ser, se deslocar até o um consultório dentário. Existem técnicas de sedação, onde a gente pode fazer com que o paciente se acalme o suficiente para que o profissional possa trabalhar com segurança. Na fase terminal, a fase final, onde realmente o paciente não é mais cooperativo, aí há necessidade de se fazer qualquer procedimento dentro de um centro cirúrgico. É extremamente complicado para um dentista fazer esse tipo de procedimento, pois nem os convênios não privilegiam isso. A internação é extremamente complicada e muitas vezes somente através de ações judiciais. Então a parte preventiva é extremamente importante numa fase que anteceda isso, e a radiografia, extremamente importante para que, e se inserindo dentro de um centro cirúrgico, norteie um tratamento para o profissional. Hoje já existe no mercado a odontologia domiciliar, que ela vai à casa do paciente, por quê? Porque o paciente permite uma atuação maior com segurança, porque para que o dentista trabalhe, precisa uma comparação do paciente, pois não é pelo fato do portador, de doença de Alzheimer, ser agressivo, ser rebelde, estar levando ao núcleo familiar uma série de problemas, ele não mereça ter dignidade até seus últimos dias de vida. Você acompanhou como uma abordagem preventiva é importante no manejo de diferentes aspectos da doença. Existem regionais da Associação Brasileira de Alzheimer espalhadas em todo o território nacional. Esteja onde estiver, você pode pedir informações através do telefone 0800 55 06 ou através do site www.abras.org.br. Não deixe de buscar auxílio. Até breve.